Hoje vamos conversar com o estudante de Engenharia Mecânica Brian Hernandes Hafner, ex-diretor de projetos mecânicos e atual conselheiro na ePower URGS Racing Team. A equipe surgiu em 2017, a partir dos esforços de alunos e professores apaixonados por automobilismo, com o objetivo de projetar e construir um carro de Fórmula SAI na modalidade de Fórmula Elétrica. São três professores orientadores, a coordenadora do projeto, professora Tami Hayashi, do Departamento de Engenharia Mecânica, o DEMEC, e os professores Paulo Roberto Eckert e Igor Paza, ambos do Departamento de Engenharia Elétrica, o DELET da UFRGS. Brian, muito obrigada por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Olá Mariana, olá ouvintes, então é um prazer participar do podcast, eu acho ele uma iniciativa muito legal, eu já trouxe pessoas muito interessantes para conversa. então o prazer é tudo meu, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Brian, a ePower é a primeira equipe gaúcha na mobilidade elétrica e deu início ao desenvolvimento universitário de carros elétricos no Rio Grande do Sul. Como surgiu essa ideia na época e quais as maiores dificuldades enfrentadas inicialmente? O projeto a E-Power foi iniciativa da professora Thames, junto com os fundadores da equipe, na época eram alunos dela, e foi justamente num contexto de ver que não tinha essa representatividade no Rio Grande do Sul na modalidade elétrica, e também de vontade de fazer algo inovador, algo de fronteira, e de desenvolver tecnologia dentro da universidade. A professora Thames já tinha experiência em coordenação de projetos estudantis, então ela já tinha esse olho para a modalidade Elétrica e, quando tudo se alinhou, tinha os alunos ali interessados fazendo a disciplina com ela, eles começaram a conversar, a debater a respeito e a equipe surgiu a partir disso. Essa vontade de trazer a modalidade para o Rio Grande do Sul. Em 2018, a ePower participou da edição da Fórmula SAI Brasil, mas não tinha um carro. Como isso é possível? Como que funciona essa competição? É uma competição bem focada no projeto de engenharia, é uma competição bem completa, então ela não avalia o exclusivamente um carro construído em termos de performance, ela avalia todo um lado de projeto, de engenharia mesmo, até o lado comercial da equipe, então eles exigem da gente uma equipe completa mesmo, cada vez mais é um projeto que se torna multidisciplinar, além de alunos da engenharia, a gente está trazendo para dentro da equipe pessoas de economia, do marketing, do design, até ajuda a gente a pontuar mais na competição. Em 2018 a experiência do pessoal que foi para a competição foi de conversar com os avaliadores e entender a parte técnica o que eles esperam que a gente mostre para eles em termos de dimensionamento do projeto e estrutura de equipe. E a estrutura é algo também que se conversa bastante. Existem provas na competição que a gente mostra a estrutura e o gerenciamento da equipe. Como eu disse, é uma prova que avalia vários aspectos, além do carro construído. O carro construído, ele é, com certeza, uma parte muito importante da competição. A equipe só mostra o carro construído uma vez que tiver todos esses Antecedentes para botar o carro para andar de fato na competição, participar das etapas que a gente chama de dinâmicas, que é quando o carro faz testes de performance, etc. Antes disso, a gente tem que mostrar todo o repertório do PIP, toda a gestão, todos os motivos. A gente tem que apresentar como funciona a questão de business da nossa equipe mesmo e passar em provas de inspeção para mostrar que é de fato um projeto sólido de engenharia. É um projeto que representa aquilo que a competição quer, que é desenvolver os estudantes de engenharia para que quando a gente se forma a gente já tenha tido toda essa experiência do que é a engenharia de fato na prática, além daquilo que a gente vê na teoria na faculdade. Brian, há uma categoria específica para carros elétricos na Fórmula SAI ou a e-power compete com carros de motorizar combustão? Há sim uma categoria específica para os carros elétricos. É uma categoria no Brasil mais jovem, se não me engano ela existe há oito anos no Brasil, enquanto a categoria de combustão já existe há mais tempo, próximo de 20 anos. Então a gente compete separado. Diversos parâmetros do que a gente tem que apresentar são diferentes também. Parte importante da competição é a inspeção técnica, onde a gente mostra que o carro de fato é seguro, E eu tinha comentado anteriormente, que é um projeto de engenharia sólida. Essa é uma das principais diferenças, essa inspeção técnica. Como a gente lida com a bateria de tensão alta, etc., a gente tem que mostrar que o carro inteiro ele é seguro para o piloto, não tem chances de acontecer qualquer cana elétrica qualquer coisa que possa colocar o piloto em risco. O piloto é é um estudante também, tem que ser um participante da equipe. É um aluno que está ali dentro, não um dublê. Então, eles com certeza valorizam muito a segurança que a gente mostra no carro. Na última competição presencial que a gente teve, foi em 2019, se não me engano, teve aproximadamente entre 60 e 70 equipes na categoria combustão e na categoria elétrico por volta de 15 equipes, se não me engano. É uma categoria que ainda tem um número bem menor de equipes. A minha visão disso é que é um projeto que acaba sendo bem mais caro. As baterias, em parte particular são um componente né, do carro que é muito, muito caro, então isso dificulta bastante a criar equipes na categoria elétrica. O carro geralmente demora mais para ser construído e, e pago, querendo ou não, tem pagar pelo carro, então por esse motivo ainda não se tem tantas equipes. Cada ano a gente vê mais e mais equipes surgindo e o nível de engajamento é muito legal dentro da competição. A gente tem grupos em que participam tantas equipes de elétrico, quanto as equipes de combustão juntos e tem um intercâmbio muito legal de Conhecimento, as equipes tentam se ajudar. A ideia da competição, justamente, é fomentar o desenvolvimento das tecnologias pertinentes à competição e o desenvolvimento dos estudantes. Então, tem bastante intercâmbio, o pessoal é sempre bem aberto. Uma competição muito legal para se desenvolver como profissional e pessoalmente também, com certeza. Você falou da questão dos valores de uma bateria. Então, construir um carro ele envolve realmente valores significativos. Como o projeto é custeado? Definitivamente valores bem significativos. E o projeto, no nosso caso, ele é custeado com patrocinadores. Eu digo no nosso caso porque isso pode depender de uma universidade para outra. Algumas universidades assim, lidam diferente o custeamento do carro, mas no nosso caso a construção do carro é feita com a ajuda de patrocinadores. A URGS nos dá diversos recursos, em particular oficina. A gente tem um espaço físico onde a gente faz a construção do carro. Grande ajuda da URGS também nos ajuda com inscrição na competição e diversas outras coisas que são muito valorizadas. Na construção do carro em termos de componente e serviços, a gente consegue através de serviços de patrocinadores. Então, por isso que eu comentei que o projeto ser multidisciplinar é muito importante. Então, além só do lado de engenharia, a gente tem que ter a visão do marketing. Né? A gente tem que ter uma visão de financeiro. A gente tem que ter uma visão de comunicação. Tudo isso para trazer os patrocínios para trabalhar junto com a equipe. É muito interessante isso. E acaba que a equipe toda trabalha com isso. Então, também nos dias Alguns estudantes de engenharia mais focados assim no projeto, em contas, etc. A gente tira essas pessoas um pouquinho desse lado tão estrito da engenharia assim, e leva para um lado comercial, que também é muito importante. Futuramente, a gente vê que vai ser muito importante já membros antigos da equipe, que o mercado de trabalho, lidar com pessoas, negociar, trabalhar com orçamentos, tudo isso é a realidade da engenharia. É um projeto que sai bastante do teórico, fechadinho, numa casinha, e nos leva para o mundo mesmo. Permite o desenvolvimento desenvolvimento de outras habilidades, que não especificamente só as habilidades técnicas, não é? Atualmente, a equipe é composta por quantos integrantes e de que forma a equipe está estruturada? Então, a equipe atualmente tem 26 integrantes. Tu mesmo comentou técnico, é uma palavra que a gente acaba falando bastante, porque a tendência do pessoal da engenharia é querer o técnico. Cada vez mais a gente puxa a equipe desse lado multidisciplinar. Então, a equipe é dividida em o que a gente chama de técnico da equipe e administrativo da equipe. No lado técnico, nós temos quatro setores, sendo que dois setores são majoritariamente da parte elétrica do carro, outros dois setores são da parte mecânica e no administrativo a gente tem o financeiro e o marketing da equipe. São esses dois setores que cada vez mais a gente está pujando lenha a fogueira deles. O lado técnico é a minha paixão, é onde eu desenvolvi minha carreira dentro da equipe. O lado ali de engenharia mecânica foi onde eu desenvolvi todo o meu trabalho dentro da equipe. A ePower foi a precursora aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2017. Mas hoje já existem outras equipes gaúchas nessa categoria? Sim. A gente, inclusive, já teve comunicação com equipes de universidades do interior. Então, está surgindo e definitivamente é uma categoria que está crescendo. Com é a hora, a gente espera trazer confiança para outras universidades, para elas criarem suas equipes também. A gente vê um ambiente bem fomentador dentro da competição mesmo. Não é um ambiente tão competitivo quanto poderia se de algo que a gente chama de competição. É um ambiente que as equipes, de fato, se ajudam bastante, porque o propósito é desenvolver tecnologia no Brasil, desenvolver os membros das equipes. Brian, para finalizar, já que você citou tanto o desenvolvimento, tanto dos profissionais, quanto de novas tecnologias, nesta oportunidade do Fórmula, SAI, os carros elétricos são o futuro da mobilidade mundial? E quais as vantagens e desvantagens de um carro elétrico em comparação com um veículo movido a combustível? Olha, falar que é o futuro ou não é muito incerto. Enfim, o futuro, a gente está em constante mudança, mas o que eu posso falar com certeza é que o carro elétrico é algo que está em desenvolvimento muito acelerado. A melhoria no carro elétrico é constante e está muito rápida. Ano após ano, a gente vê as montadoras trazendo características impressionantes para os carros, cada vez diminuindo mais o que se considerava como desvantagem do carro elétrico, cada vez com maior velocidade desvantagens desvantagem, estão desaparecendo, então é algo que está em evolução muito rápido. Muitos acreditam que é o futuro. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por carro elétrico. É um dos motivos que botou um holofote na né, E-Power e fez com que eu quisesse entrar nela. Muitos acham que é o futuro. e nem eu disse, impossível ter certeza disso. É possível que surja algo novo e também muito interessante, que faça sentido. Mas um dos principais motivos para ter essa vontade em volta do carro elétrico é não ter necessidade de utilizar combustível fóssil. Então, carro a combustão, por definição, tem que ser utilizar o combustível fóssil ali. E por questões ambientais e de sustentabilidade, isso é algo que é complicado no longo prazo. Tem várias estimativas de que se a gente continuar nosso consumo de combustíveis fósseis, formas, fontes de energia não sustentáveis, a gente não vai muito longe enquanto humanidade. Parte do propósito da iPower é explorar alternativas para isso. Então, o carro elétrico, eu considero uma excelente alternativa para a utilização de combustível. Esse é um dos principais motivadores do carro elétrico mas também tem suas desvantagens, é claro. Uma delas se falava bastante era da questão da autonomia do carro. Então, quanto que o carro elétrico consegue rodar? Porque há cinco anos atrás era difícil falar em fazer uma viagem, pegar a estrada com um carro elétrico. Mas hoje, eu, Brian, eu posso falar que me sentiria extremamente confortável em pegar a estrada com carro elétrico. As montadoras estão apresentando valores de autonomia para os carros que são perfeitamente adequados para pegar a estrada e também investimento em infraestrutura. Então, carro elétrico é depende dependente de lugar ele na tomada, né? então cada vez mais tendo essa infraestrutura, cada vez vai ser uma coisa mais viável para se utilizar no dia a dia e pessoas normais uh, utilizar o um carro elétrico. O que eu falava que até certo ponto carro elétrico era uma coisa bastante para tipo, entusiasta, a pessoa tinha que ser entusiasta para ter um carro elétrico, certamente teria um mesmo, com, talvez essa desvantagem de ter que carregar, etc. Eu, certamente teria um, mas a tendência é que seja cada vez menos um carro para entusiasta e então cada vez mais um carro prático todo mundo. Fico muito feliz em poder dar essa notícia tem a ver com os lançamentos das montadoras, que a esperança de que cada vez vai ser uma coisa mais viável. Brian Hernandes Raffner, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos muito sucesso e muitas vitórias à equipe e Power Urgs Racing Team. Muito obrigada. Eu que agradeço.